Você sabe a diferença do medicamento manipulado para o industrializado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Oi, eu sou a Luciene da Arbovitae. E existe a diferença entre o manipulado e o industrializado por quê? São os mesmos medicamentos, sendo que na indústria você já tem uma dose padrão. E na manipulação, nós podemos fazer a dosagem ideal para o seu organismo. Por exemplo, a Maria toma 25 mg de uma substância, sendo que o organismo dela perde 18 mg que é um diurético. Se ela tomar 25 mg ela pode urinar durante o dia inteiro. E com 18, ela mantém o equilíbrio e não perde potássio. Porque quando nós fazemos, urinamos muito, nós muito potássio na nossa urina. E com isso, a, a fórmula dela se torna padrão na farmácia de manipulação. É uma fórmula padronizada para a Maria. Sendo que na indústria, a dela vai ser 25 miligramas para ela, para o João, para o Pedro, para o José, para todo mundo igual. Essa é a diferença da manipulação. A manipulação, ela consegue ser diferenciada da, da, indústria, da indústria por conta disso. Viu como é importante... Você ter sua medicação individualizada na dosagem que o seu organismo pede, aqui na Rabovitai você é tratado assim, com todo carinho. Até o próximo vídeo.